Ô Vitor, ô Malvito, aí, visita pra você, hein? Você tá vendo? Acho bom. Você conhece o seu Vitor? Muito bom. Eu ia muito lá na casa dele. Ia... É, pois é, eu já vi, já cabinho. não sai mais. Quando tinha os escutos, quando eu tinha os escutos nas casas, eles passavam lá na, na minha casa, me pegava eu ia dar uma e a dona Saturina ia junto. E ah, olha lá, ah, o Vitor chegando aqui, ó. amigo nosso. É, é tá bom demais. Da conta, tá bom, mas né? Cuida pra melhor se tiver sua Tá? É meu irmão. Parece mais. Irmão. Meu irmão É, ele tá falando da Demi, porque é careca, né? É irmão. Ah. irmão na pé. Pode deixar o carro aí, pode? Pode, que Boa tarde, vocês. Boa tarde! Bom, eu vou filmar você, completando. Tudo bem? Foi, foi bom! Peraí, peraí. Deixa eu filmar lá. É o senhor já perguntou se, se é meu irmão. Vai dizer, tá bom? Só porque está fechado. Tudo bom? Está é, tá cada vez melhor aqui? Desculpa, está é. tocando. Chega, chega, peraí, fica aqui. Faz tempo que eu quero vir aqui, mas não tinha ninguém para trazer. Aí, ô, ô. O Danilo está aí a semana Sofia, com a mulher. Eu vou lá para o Danilo. Lembra minha... de mim? Ah, oh, oh, tudo bem. Você conhece ah, ele? Tudo ou... bom? Tá, tudo bom. Então, ó, devagar, eu estou neleando a Helena lança. Ah, ah, da mãe do Marco. Mose... Eu falei que agora eu sei onde eu venho. Você alguém tá, tá como? Okay, Quando me mandaram em catar <risos> eu sei onde eu venho. Ah, vai catar coquinha da ladeira. E tem até a ladeira aí também, olha lá. Aí, ó. É. Mas faz tempo que o Vitor quer ver você. E, no, e, e nunca dá certo. Dessa vez eu falei pro Demir, eu falei, Demir, pelo amor de Deus, dessa vez vai levar o Vitor lá para ver o Malvino porque ele fala tanto. Agora ele está reclamando que o pastor sumiu lá de casa. O pastor sumiu de lá, né pastor? Eu subi lá, eu Éber, vou voltar lá ele, já falou. <risos> o Balvinho, então você hoje tá cheio de visita, hein, Balvinho? Aí, tá deixa ele lá, conversando. Ô, o Vitor, tá o, o, o, o, o, o Lance, o Lance, o Lance, era do Corinthians, eu tava pensando que era do São Paulo, é, rapaz. São Não, Paulo, ele, é. palmeirense. Esse é palmeirense. Ah, né? Palmeiras é a cara dele. A cara dele. Ah. <risos> Ele vai, ele vai dar um chute do você, viu? vai sair correndo você ali. É não, eu sou corintiano. Corintiano é doente. E ah, é o senhor Ah, eu sei lá, acho que eu sou de São Paulo. Ah, eu acho que eu é. sou de São Paulo, ele nem sabe. Ah, eu... Primeira mãe vinha na palmeirense. É, ah, meu Deus. Ah. O vir da palmeirense. Demir, olha ah. é uma cadeira ali. Ô, oh, oh, Demir. Ô, ah, Demir. Oi, eu sei que é o locutor da rádio lá, faz uma... uma ah, a apresentação da visita nossa aqui, viu? Ele fica perturbando os outros lá no rádio. <risos> Acompanha é. na rádio, tá vendo? Eu acompanho, vocês ficam mexendo com os outros lá. Como que é a rádio sua lá? Ah, é a rádio Cidade Franca, né? Por enquanto nós estamos na web. Ué. Mas futuramente vai entrar na FM, né? É, é só a participação que eu faço no um love hit do, do programa é do Hiroshi, né? É, o Hiroshi, você sabe que ele é primo primeiro da minha esposa. Isso, é... Márcio Ponce é Márcio ah, Ponce. Por isso que é Ponce, é. Márcio Paulo é rodo. É. É, da Rádio Cidade Franca. É. Pela internet. É. É. Ou então pelo Facebook. Também pelo Facebook da E a FM, não, FM não tem. FM não tem ainda, mas se Deus quiser logo, logo já vai passar para a FM. Eu já tenho rodinha aqui, ó. Malvinho. E a F não, não, é. não tem inflamado não? Não. Eu gostei da sandália dele É, uma visita de sandália nova hoje Chique Eu falei que tava tava, tava jogando um bicho aí Depois ele falou, jogou Quem tá querendo vir, é. ver você também é o marido tá da dona Saturnina Eu conversei com ele hoje Superbel É um ano já É um ano É um para dois anos é muito bom, tem, é... muito, tem, muito, tem, muito, tem muita visita, tem muito aniversários O Vitor que não tem jeito de morrer não, porque você morreu <risos> Aniversário porque eles traz o ovo, traz o salgadinho E o mal não entra no salgadinho A dona Lígia ficou aqui essa, essa, essa casa é uma casa construída, a família Jacinto e tem a, a dona dela ainda é, é viva ainda chama Marcelina Jacinto. ela é prima do seu Mar aqui. Depois você vai dar uma voltinha dentro para você ver o que que é uma grandeza de, uma, de um tempo dos fazendeiros construíram, certo? Hoje ela mora numa casinha pequena porque ela não tem os filhos tem uma que na, mora na Alemanha e outro mora em outro em São Paulo e ela tem um ateliê de Gosta de trabalhar, e, a dona da casa. Isso aqui não foi fazenda, não? Não, isso aqui é uma casa de, de um grande fazendeiro. É, porque o pai é uma grande fazenda. É, muito, muito espaçosa, muito grande, tem muitas salas sabe? Sala, muitas salas. É. Tem bastante gente aqui, será? Tem, tem mais ou menos 25 pessoas. É. E o Malvinho é o chefe aqui, o rejeite. Mas, é, não manda nem não nem mim. Você tá achando bom aqui, meu Hã? Tá achando bom? Tá achando bom, tem, muito, tem muita atividade, tem muito... É, a gente faz muita atividade. Você tem, tem que assistir vida aí, né? Que é conhecido do nosso. É, é tem, faz muito exercício. Né. É, sim. A dona Lígia ficou bastante tempo aqui. Eu visitei ela várias vezes aqui. Eu tenho um primo da Baby que Ele... sai para passear também. Ah, Está aqui pai, o tempo. A dona Lígia fez? É, eu já lá do ônibus aí demais. Olha que gostoso. Olha que bonitinho. A minha filha fica brava quando eu falo que se um dia eu morrer primeiro do que eu, eu vou morar no asilo. Ela fica brava comigo agora que é isso, morar no asilo. acho engraçado ela falar assim, que, que é. elas ela falam assim, a senhora tem filho, não precisa. Eu falei, vai vem nos asilo, tanto de gente que tem, tem filho. Mas é. o, o problema, é isso aqui isso chama casa de apoio. É, dá na mesa? É, é dá na mesa. Então, é uma maneira de uma pessoa, um profissional, cuidar de mais pessoas, certo? E ajuda. O projeto, o Vitor conhece o reverendo Nicanor Xavier? Você, você viu falar dele, Vitor? E ele quis fazer o um samaritano ter um lar do idoso. Mas não era lugar, era cada um ter o seu apartamentozinho e ali tem umas pessoas para acompanhar as pessoas que forem, formado ali. E o, e o samaritano está devendo ainda essa, essa construção de é apartamento. Ele fez o samaritano com propósito. Com propósito. Mas com a morte dele, quem ele lá já mudou tudo. Né? Então, é. mesmo... Tem o, o instituto, né, que é o samaritano, que é da escola, está indo muito bem, administrado, a creche, e o lar do idoso, que eram as pessoas... A família, por exemplo, tem filhos como, é, que tem atividade não tem muito tempo de ficar junto. E o idoso, ele quer companhia para contar história história. Ah, o Vitor é. já comeu a companhia para ele. Ah, se rajou, esse é ca cachorro, cachorro, gato. Cachorrinho. É, cachorrinho mas cachorrinho é. já conversa. É o Vitor dele, é. É. É. Ele conversa bastante com ele. Fica é é. E ele é. conversa com o cachorro, sabe se que dizer? Aí ah, se fosse é o papagaio... papagaio. É, o papagaio também é. conversa bem. Eu digo que ele estava muito bem, o papagaio chama ele o dia inteiro ele não responde, o papagaio é. começa a gritar aí. Ô papai! O papagaio estressa é. que ele não responde, oh, eu grito. Mas no altura, ô papai! <risos> aí eu vou o que você quer, senhor? Ele fala. Quando ele responde alto, aí Oh, oh, oh, oh. <risos> o, o, a característica que marca o ser humano é que ele precisa de outras pessoas juntos né? é. e, e, e, e quando não tem uma pessoa tem sempre um, um animal é. você conhece o ademir sabe nós estamos aqui debaixo de árvores e tem, tem gente que conversa com as árvores. É verdade, e convive é com as árvores. Oh, e, com flor. A flor é. é, a flor, é, a flor é essencial é, conversar com ela. É, você vai. Você está linda hoje, que beleza, o perfume, né? Isso é bonito. O ser humano. Agora, eu tenho aquelas. O negócio da árvore, que as pessoas ficam ali debaixo, ele abraça a árvore e fica, né, você é muito bonita está volumosa, está né, esbelta. Tem, tem, tem outros também que são pedras, né, tem lugares de pedra, tem gente que gosta, é um lugar que se identifica com as pessoas, né. Aí eu falo que é a necessidade do ser humano se comunicar. Comunicar. Mensagem. Eu estou aqui registrando o Ronaldo, porque ó, um sábado, dia 6 ou 7 hoje? Dia 6. 6, eu estou falando 7. Depois que eu fui corrigir, porque 7 é o mês de março, eu não cortei, derrubei a folhinha lá não. Eu tenho que mudar o, o, o, o calendário lá. Gente, coisa boa. O, o, o malvinho você nasceu o malvinho em Passo em Franca? Bom, você nasceu em Franca mesmo? É, Nas em Casabran. Casabran. É. Ah, casa oh, é mês, é. mês oh, Deus, é 10 de agosto, é. agosto eu nasci em casa 12 de branco, Agosto, 42. de 1940. A Dona tá Helena Ele, não me esqueci, sempre é, o Marcos. eu não é filho dela, sabe eu nunca deixei ela, eu né? levava ela para o igreja, buscava, chegava, não ia tá precisando de alguma coisa, aí ela viu o que ela estava precisando, eu comprava comprar para ela. Então... Aí é, o Vitor foi companheirão. É. é. E aí, o Marcos é do mesmo ano, o meu do mesmo mês. É. Mesmo mês. Se ele tivesse vivo, agora em agosto nós íamos completar junto. 77 anos. Né? Quanto? 77. E você, Maurício? Quanto você faz? Eu vou fazer 79. 79? 69. Ah, nossa, é sincero. Ah, então você é mais sério do que eu, não, Eu vou fazer 68. Então eu sou o caçula. Ah! meia Eu acho que o caçula beia aqui beia? sou eu é. é sério, pastor? O caçula beia beia. do grupo aqui tá sou eu bom. Quanto que é? Eu estou com 59, faço dia 30 de demais Até ele postou 59, é. 59 ah. é. Tem que fazer 59 Pelo menos uns 5, 6 anos Ele acha que ele é rapazinho Eu sou jovem Ele acha que ele é rapazinho Mas é isso aí nossa, o tempo passa, né? Tem hora que eu penso, eu dia mesmo. Eu era doida fazer 15 anos. Agora eu já vou fazer 68. Guarda 15, né? Uh, quantos 15? Ué, a minha filha já tem 51. Minha filha mais velha. É bom começar cedo por isso, né? A minha bisneta mais velha tem 17 beleza! Muito bom! E eu falei que se Deus me der mais uns anos de vida, eu vou ser campeão, porque a, a bicha não mora vai ter... Que... Nossa! Você, você já é bisavó? Não! Já! Bisavó. Pastor, eu já sou bisavó! Você é bisavô? Eu sou bisavô! Ah, então você vai ser o campeão! vai ser... O... Opa, minha bisneta nasceu em fevereiro! Eu vou entrar pra lá semana Sim, que vem para conhecer! Se um... É mas vocês não fazem vantagem, não? Porque um dia eu estava conversando, estava na Unesp e fui conversar com uma senhora. Eu falei: a senhora já tem neto? Eu assim, eu tenho bisneto. 48 anos, é bisavó. Ela foi, falou: a trajetória? Eu E eu fiquei bisavó com 50. Ela está perto? Foi perto, então, dela. A minha primeira neta nasceu, eu tinha 31 anos. E eu casei, eu tive minha filha com 16, ela teve a dela com 15. Com 15 anos. Só que daí essa que nasceu, quando a minha filha tinha 15 anos, essa foi que a primeira filha dela com de 20, aí eu já tava com 50. 50? 51. Aí eu cheguei em casa, fui falar pro meu filho, né, que é o, que é o, que é o pai da minha neta. Ele falou assim, mas também puder, o senhor casou com quantos anos? Casei com 23, né? Foi ter um júnior. O primeiro casamento é. meu faltava 3 meses para fazer 19 anos. Novinho. O senhor casou com quantos anos, senhor Pissete? 22. Quanto? <risos> 22. E o Ademir? Eu casei com 19. 19, aí, Tem que ser casado. Na com... verdade, 20 anos. Né? E o senhor, o senhor Oliveira? Com quantos anos o senhor casou? Trinta e três anos. Trinta e já estava mais... Cinco netos e quatro filhos. O senhor tem mais neto que filho Mais neto que filho Então tá bom, é. Do Estreito... As meninas do Roberto, as meninas que tiveram... Eu comandava, por exemplo... Se dava de uma pessoa por determinado assunto, o é. chefe geral determinava ela. O senhor que era o responsável. Ali tem um outro ali. A lei maior. O amor. Aí, o Malvinho, que dia bonito hoje, né? Você está contente com a visita do é, senhor Vitor? Demais. Ô, Vitor. Vida boa. Vida boa, né? Opa. Ô Vitor, Cês, não tem problema a gente fazer uma oração aqui, não, o Vitor, fazer uma oração. Hum. Ô Vitor, posso fazer? Depois... Nosso Deus e bom Pai Nós estamos alegres de poder visitar o Malvim Amigo da gente de bom tempo Filho de pessoas queridas Nós te louvamos Senhor porque essa vida é preciosa E ela está sendo cuidada com todo carinho, com todo amor E o Malvin está alegre, está contente e Ele está glorificando o Teu nome através do Seu testemunho de vida. Nós Te louvamos e Te bendizemos por esta vida. Pedimos a Tua bênção para o Vitor, Dona Cleusa, Ademir, vieram aqui visitar. Também o seu Camilo, a Rose. Abençoa todos que aqui estão, aqueles que cuidam. Que cada um possa receber a recompensa e a Tua graça. Fica conosco, Senhor, e abençoa o Teu servo. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Divino Espírito, reine em cada coração e esteja aqui presente hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, Paulinho. Você é muito querido, viu? Ah, tá. Vitor, valeu. Paulinho, Ademir, obrigado. Sou Camilo. Obrigado. Né? Aí eu falei, eu, eu falo assim, a hora que quiser, eu, eu, eu sei uma coisa que, que eu, gosta, que é, eu, eu gosto, é. eu, eu falo que é bom, falar, gente, passear. Passear. Eu, passear. Eu, eu passear. Eu falei, quer passear? Vamos passear. Aproveita é. que eu estou aí e é. vamos passear. Eu estava chamando ele para ir em casa é. esses dias, mas dia, aí eu falou, bem, eu, eu falo, chega ah, não lá, é, amigo, é, tem, tem muita gente que eu não vejo mais, não está mais lá. Ô, Malvinho. Você sabe, hein? quando a gente recebe visita, a gente tem que pagar a visita. Mas é, lógico, eu não tenho... na medida do possível, porque agora estou aqui... né? É, daqui um pouquinho, na hora que você sair daqui, você não Pode esquece da gente a não, né, Zoubino? Porque é a que lá. me conduz para todo lado, né? É, pagar a visita. Deus abençoe. O é. tempo está mudando. É. São Paulo estava tá uma chuva, na hora que eu saí lá de casa, é. mostraram, mas é. estava tá, caindo água mesmo. Né? Até o repórter brincou Está chovendo tanto o cachorro está bebendo água inteira. São é, Paulo é assim, né? Começa a chover, tá inunda tudo. Ah, você viu, esses Dias atrás. Ah, lá hoje dá para A água tá nem, inindo, nem, nem, nem, nem sai nem. Sai. Sai, aí, é no Eu não gosto quando ela tira essas fotos com revólver. Olha o que tem. É ah. da tá protegida? Ah, não, um Ótimo. Parabéns, Vitor, Valeu. Valeu. Foi bom, né, Vitor? Ah. Foi bom, um obrigado. Obrigado, Vitor, obrigado pela visita. Qualquer hora a gente vai estar na sua igreja. Falou, então. Ó, um abraço. Obrigado. Um abraço a sua esposa. Amém. Não esqueça dela, não. Ela ela gosta muito é, de você. Então, eu esqueci. É, é. é, é, é, é meio é. amiga, é isso aí.